Vídeo extra-áudio! Vídeo extra-áudio! Vídeo extra-áudio! Vídeo extra-áudio! Video... Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Eu sou Denis, o é bibliotecário, e estou fazendo esse vídeo meio que na correria. Eu estou fazendo esse vídeo em transição entre aulas. Eu não vou fazer muitos cortes. Eu vou deixar o cara da pamonha falando lá fora uh, E esse, é, bem, é um vídeo extra porque eu recebi uma coisa uh, pelo, pelo correio Na verdade não foi nem pelo correio, foi um motoboy que me... Uh, o microfone Foi um motoboy que me trouxe E ele chegou assim, falei tipo, olá, tudo bem, boa tarde E ele falou, oi, tudo bem, é Diego Alejandro Nunca acerta é o meu nome, é Diego Alejandro Sou enfim, o cara me chamou, eu, Diego Munhoz, o produtor do canal Biblioteca de Alexandria, também o Denis, o bibliotecário, aí eu cheguei perto do cara e ele falou assim, é da Hasbro. Eu... Hasbro? E é verdade, é da Hasbro, tá aqui um envelope da Hasbro na minha mão e eu... Eu não sei exatamente o que que isso está fazendo na minha mão eu tomei a liberdade de arrancar aqui se vocês estão vendo esses buraquinhos tinha o meu endereço aqui eu ainda não vou disponibilizar né, uh, porque eu ainda acho que não é o momento de disponibilizar meu endereço para vocês mas talvez um dia eu disponibilize para vocês mandarem algumas coisas mas vou esperar o canal crescer um pouquinho primeiro e bem, eu tirei esse papel que tinha o meu endereço tem o endereço deles aqui mas acho que está muito pequeno para vocês verem desse ângulo da câmera e enfim Vamos ver o que, que tem aqui dentro, eu não faço ideia. Ok. É um envelope grande. Não tem nada aqui dentro, pera aí. Não, não é possível. Eles mandaram um envelope. É um bilhete. Puta. <risos> ok. É, vejamos. Cortesia, venda proibida para o domingo, dia 4 de dezembro de 2016 Das 10 às 20 horas Isso é um ingresso individual para a Comic Con Experience Tá, não consigo mentir, gente Eu já vi esse ingresso antes, tá bom? Eu já abri, já vi, já vibrei Já fiquei pulando feito um maluco aqui Gente! A minha samponha caiu esse aqui não é uma samponha, Isso aqui é uma quena, quena, samponha é o outro de vários negócios, que aqui é uma quena, minha quena caiu, sim, eu sou tão filho de chileno que eu tenho uma, uma quena. Acho que no fim eu vou ter que mesmo editar esse vídeo porque tem o cara da pamonha gritando loucamente lá fora PAMONHA É PRA VOCÊ também. Não é nem, nem pamonha, é ovo. O cara tá gritando desse para pra vender ovo, ótimo. Ovo é importante, precisa, né? proteína, animal, é... enfim. Desculpem os vegetarianos, não quero ofender ninguém, tá? Mas tá, ó, eu já vi. Eu já, já abri isso antes, inclusive o animal foi tentar, vou até cobrir aqui né, pra ninguém se fazer desperto. Eu fui tentar cadastrar isso aqui, sendo que a Comic Con já começou hoje, quinta-feira, que eu recebi esse, esse envelope. A Comic Con já começou, fui tentar, burro, tentar cadastrar o ingresso cortesia que eu recebi da Wizards. E, bom, não deu né, Você vai ter, eu vou ter que registrar lá na hora, vou ter que chegar cedo lá e registrar na hora o meu ingresso cortesia. Mas ele tá aqui, eu vou estar no dia 4 de dezembro, domingo, último dia de Comic Con Experience aqui em São Paulo para cobrir o stand da Wizards, o stand de Magic que vai estar lá E já tem muita gente bacana já a partir do primeiro dia, claro, a Carol Moraes que é... Da própria Wizards, vai estar tá lá para vocês darem uma, um alô para ela. Vai estar tá o André Manente do canal um Motivo e vai estar tá uma pá de outros youtubes: o Clots do Uncle K, a Lu Couto do Mana Burn, E também representando a Liga das Grotas Mágicas, naturalmente. Uh, deixa eu ver se eu lembro de mais alguém: o Carlos Romão, o Carlos Romão representando uh, o, os Pro Players brasileiros é o Henrique, o Henrique da Black Lotus vai estar tá lá, e vai ter uma mapa de gente na verdade, eu não vou conseguir dizer todo mundo que vai, mas eu também vou estar lá, eu, Denis, vou estar lá eu, Diego Munhoz, ou Denis, me chame como quiser vou estar lá na Comic Con Experience uh, 2016 no último dia, no domingo e se vocês acompanharam o vídeo da Carol no canal oficial de Magic eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição e vou deixar um card aqui também uh, se vocês acompanharam o canal dela vocês vão saber que Uh, perto das 18 horas, se não me engano, não sei o horário, vai ter uma revelação muito importante a respeito do jogo, a respeito da, acho que provavelmente do lore do jogo, e nós vamos estar lá. Provavelmente eu vou fazer uma transmissão ao vivo para a gente ver. Qual vai ser essa revelação? E, cara, eu tô realmente. Nossa, isso aqui é um marco na história do canal, gente. E o canal ele ainda nem tem um ano. Eu tô ficando. Eu tô pirado, velho. Eu tô pirado, mano. Bom, passou, passou, passou o hype. Eu acho que agora já tô mais calmo pra poder falar pra vocês que eu estou muito agradecido, porque parte disso é por conta de vocês. Por conta de vocês que se inscreveram na Biblioteca de Alexandria. Vocês que curtiram os vídeos que, que divulgaram o nome da biblioteca, todos vocês, cada um de vocês, eu preciso agradecer muito vocês que fizeram esse canal crescer tanto em tão pouco tempo. Eu estou realmente abismado de estar tá tendo essa oportunidade tão cedo, eu achava que isso ia acontecer daqui a um ano ou mais, mas não, eu tô uh, uh, Sob a, sob a autorização da própria Wizards, eu tô indo, uh, puxa vida cara, não tô conseguindo nem falar direito, eu tô indo convidado pela própria Wizards of the Coast a cobrir um evento uh, no qual eles vão estar tá participando. Isso para mim é importantíssimo, é um marco realmente na história do canal é uma milestone que a gente passou adiante A gente, eu sei lá cara, realmente eu não vou conseguir falar, eu estou emocionado de verdade eu preciso agradecer vocês do fundo do meu coração porque isso é conquista de vocês acima de tudo, vocês conquistaram isso pra mim apoiando a biblioteca de Alexandria bom, depois desse momento emotivo é, que eu realmente não consegui nem dizer muita coisa na verdade eu vou pedir mais uma coisa para vocês, para vocês darem um joinha nesse vídeo se vocês gostarem dele, para dar mais essa força pro canal. Inscrevam-se na Biblioteca de Alexandria, se você ainda não é inscrito, para não perder os próximos vídeos. E comentem alguma coisa aqui embaixo a respeito de que vocês podem uh, querer que eu faça na Comic Con Experience 2016, lá no stand do Magic. E... Bem, comentem também sugestões e críticas, afinal de contas são vocês, através desses comentários que fazem desse canal o que ele é hoje. E são vocês, através desses comentários, que tornam a Biblioteca de Alexandria um lugar melhor para todos os Planeswalkers do Multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, me aguardem. Estarei na Comic Con Experience 2016. Até mais!